é na parte final desse estudo, desse livro para o nosso cada dia, essas entrevistas são basicamente essa gravação para ajudar você enfim, a animar um pouco é, na, é, na leitura, ou né? trazer alguns comentários complementares. Né? Mas, basicamente, é, nós vimos setores concretos de atividade. Isso é uma forma de baixar a economia para o chão, não ficar aquele grande discurso que ninguém entende né? sobre o problema da inflação, o déficit, o do gênero. Para fazer funcionar, tem que fazer funcionar cada setor. Né? Nós vimos atividades produtivas, indústria, agricultura, etc. Né? Nós vimos a parte das infraestruturas que são necessárias para conectar essas empresas, unidades produtivas, transporte, eletricidade, etc. Né? Nós vimos o papel dos intermediários que teoricamente deveriam ser o azeite ajudar a, as coisas a fluir e na realidade se tornaram tão potentes que se tornaram atravessadores e não estão atrapalhando o conjunto do sistema e nós vamos ver hoje o, a quarta área é, que é a área é, que a gente chama de políticas sociais né que em geral Onde funciona é de acesso público, universal, gratuito, porque todo mundo tem que ter acesso à segurança, à saúde, à, à, à educação, a espaço de esporte, de lazer, coisas do gênero. Né? Então, na realidade, essa, essa quarta área que constitui investimento na, é, é, nas pessoas, ela se administra de maneira diferente. Então. Porque uma coisa é você produzir tênis e produzir isso na Indonésia e colocar nas, nas estantes aqui no, numa loja em São Paulo, coisa do gênero, né? transporte internacional. Se não faz isso, isso na, é, com saúde, se não empacota saúde, educação, coisa do gênero, é, tem gente que até tenta e com resultados desastrosos, mas o essencial é que todas essas partes sociais é a forma de organização da nossa vida, do nosso cotidiano, né? Certo, o, o lazer, o parque, a, a rua, a habitação, né? o, o, o acesso a serviços de, de saúde, acesso ao sistema de conhecimento, coisa do gênero. Tudo isso é investimento nas pessoas. Né? Todos os países que aceleraram o seu desenvolvimento não começaram essencialmente por atividades produtivas, coisas do gênero, se centraram muito na, no investimento nas pessoas porque isso torna as pessoas mais produtivas e o conjunto vai funcionar né? Nós vamos pegar aqui saúde, educação, cultura e informação, turismo, lazer e esporte, habitação eh, social, segurança enfim o conjunto desses diversos eh, elementos que são atividades fins é o que a gente uma vida com saúde, lazer, espaços culturais tal é o que a gente quer eh, quer da vida né? No Brasil, curiosamente, esse, essas atividades são chamadas de gasto. Então, quando produz boneca Barbie, a gente diz que é produção e quando produz saúde, educação, conhecimento, é gasto. Isso é uma, uma coisa ridícula, nós somos uma ilha em fazer besteira contábil desse tipo, é uma forma da, das elites, digamos, dizer não, que quando eles se enchem enche de dinheiro isso é bom, mas quando a gente faz saúde e educação para o povo, isso aí é gasto né? e, e não comporta no nosso orçamento. Isso é besteira ideológica, evidentemente, que a gente tem que ultrapassar. Né? É, tudo isso significa é, aumento de capital humano e tudo isso ela, constitui salário indireto. Onde funcionam essas políticas sociais, são de acesso público, universal, gratuito, através de nossos impostos orientados para que todo mundo tenha acesso a uma escola decente, a saúde decente, coisa do jeito. Essas são sociedades que funcionam, não precisa ser capitalista, socialista, comunista ou qualquerista que você goste, né? mas basicamente é o que funciona. Funciona no Canadá, funciona na China, funciona na, na, na, em Singapura, funciona na Suécia, enfim. Esse é o básico. Né? E cada vez mais o consumo e a produção estão se deslocando para essas áreas. E não mais indústria, agricultura, que com a automação estão se tornando relativamente secundários no desenvolvimento econômico dos países. Deixa eu pegar ponto por ponto, tá? só muito rapidamente porque não dá para desenvolver. Mas basicamente, grande problema da saúde. Saúde hoje, lembrem que nos Estados Unidos é de longe o principal setor econômico, 20% do PIB. Né? É, é, é bem mais do dobro é, da, de, de toda a atividade industrial. É, é um setor econômico. Tudo isso aqui são setores econômicos e essenciais. né é, Por desgraça, é, eles estão na, na saúde, a gente está transformando a saúde em indústria da doença aqui no Brasil. É, pega a opção Canadá. O canadense tem um salário mais baixo do que o americano, mas em compensação, o canadense tem Uh, uh, todo o sistema uh, de saúde, e saúde compreende não só o hospital, o médico, a farmácia, significa acesso à água limpa, significa o controle dos agrotóxicos na agricultura, significa a uh, criação de um ambiente arborizado na, uh, na cidade, significa controle das emissões de veículos para termos ar limpo para respirar, tudo isso aí é organização social. Onde não temos isso, você tem apropriação para planos de saúde, hospitais, farmácias, etc. Grande indústria farmacêutica mundial, isso gera basicamente a indústria da doença. Né? Um raciocínio semelhante pode ser levado na área da educação. Outro gigante que está aparecendo. Por que está aparecendo como gigante? Porque hoje, muito mais importante do que matéria-prima e esforço físico é o conhecimento. O conhecimento se tornou o principal fator de produção. Isso é absolutamente central na transformação do, é, do planeta. Porque, veja bem, o conhecimento, uma vez que ele é criado, ele não gera custos. É, ou seja, o fato que os chineses tenham traduzido meus livros e leiam, não me tira pedaço. E é bom que mais gente leia. Amanhã vão comprar mais livros meus ou assistir vídeos meus. Estão entendendo? Ou seja... O principal fator de produção hoje é o conhecimento. O conhecimento, o seu uso não reduz o estoque, contrariamente à produção física. Né? Então, isso abre uma possibilidade de democratização do planeta absolutamente imensa. Significa pensar a educação, não mais só a sala de aula, o professor, a lousa, coisa do gênero, e sim um sistema planetário de construção interativa do conhecimento. Fazer, liberar o, o, o conhecimento dos pedágios tipo patentes, uh, uh, royalties, copyrights, etc. Né? E ir no sentido que, por exemplo, foram as grandes universidades americanas que trabalham com open courseware, né sistemas de acesso uh, aberto, ou a China chama Core, China Open Resource for Education, recursos educacionais abertos para a educação e coisas do jeito. A educação está frente a uma revolução que está sendo consumida, de certa maneira, por um ataque extremamente violento, em particular no Brasil, em que grandes multinacionais financeiras estão comprando as universidades e estão impondo currículos extremamente estreitos e eh, cobrando caro eh, por, eh, por, esses, por esse acesso. é A indústria eh, do conhecimento, em vez de termos o acesso interativo, a educação. Também é chamada hoje de indústria do diploma. Né? Se você não tiver diploma, você não sobe na vida. Enfim. Outra área é a área da, da cultura. A cultura envolve é, um conjunto de elementos que é, que é curioso, porque hoje tudo está online ou na TV, coisas do gênero, tudo passa por sinais magnéticos, e a estrutura mundial é de controle, de quem controla a infraestrutura, os satélites, etc., né, controla os direitos de acesso, e isso gera desigualdades planetárias imensas. Depois, quem é, constrói as plataformas de acesso e conhecimento? Pega a Rede Globo no Brasil, pega o, o, a bandidagem de Murdoch no nível planetário, controlando os sistemas de TV e gerando digamos, guerras culturais, né, as narrativas, os ódios ideológicos que você tem que ter, enfim, né, todos os, eh, eh, eh, os problemas de, digamos, eh, de, eh, do convívio até da, da, da, dos, eh, das famílias. Né. A cultura é muito importante na, na criação ou na geração e, e expansão dos, eh, dos valores. Né. E aí isso se torna, evidentemente, é, muito é, complicado. Né? É, claramente, aqui, ela está se tornando uma indústria é, do entretenimento, em particular empurrando o consumismo, né? quando na realidade a cultura pode voltar a ser apropriada pelos que criam a cultura, que não são nem os donos da infraestrutura, nem os grandes intermediários como a Globo. hoje. A internet, um conjunto de novas tecnologias e a conectividade planetária permite que as pessoas se reapropriem da criatividade cultural, de maneira descentralizada, de maneira, digamos, que os grandes intermediários cuidem da vida. Né? É, outra área muito importante é a área de é, lazer, é, é, turismo, esporte. Né? É, tudo essa sempre tem essa coisa. Ou você faz a apropriação por minorias, vira uma desgraça, ou você generaliza o acesso, gera convívio, digamos, extremamente interessante e criativo das, das, das populações. Né? É, eu, quando era criança, eu brincava muito nas praias de Bertioga. Né? Hoje eu não posso ter acesso porque você tem é, ali a Riviera de São Lourenço e você tem os dizendo a Riviera de São Lourenço ele oferece as praias, claro, pagando, né? As, quer dizer, ela criou essas praias. Meu, Antigamente, o, o, o, quer dizer, na realidade, todo esse sistema de acesso a lazer, turismo, esporte, quando se torna indústria, você tem que reduzir o acesso para poder cobrar. Então, você gera escassez para poder fazer dinheiro para os grupos, em vez de simplesmente gerar, como qualquer cidade, como Toronto, por exemplo, tem parques e espaços de esporte, lazer abertos, piscinas públicas, etc., aberta por todo lado, né? você tem, digamos, a visão de, de turismo, inclusive, não de é, entrar na máquina dos grandes hotéis caros coisa do gênero mas você poder passear em Paris conhecer pessoas falar né? é uma toda uma área de convívio cultural né? nessa nessa parte do turismo lazer e esportes que é vital e está se expandindo no mundo né? mas que quando se transforma em canais de indústria de turismo indústria do esporte é uma desgraça, né? Hoje, quando eu gosto de esporte quer dizer que eu sento no sofá um pipoca, cerveja e estou assistindo esportistas fazer coisa na TV né? isso é gostar do esporte eu de moleque a gente brincava na rua a gente jogava futebol né? na realidade tem uma deformação radical a ultrapassar né? a parte de, de habitação é vital, né? porque nós temos milhões de pessoas, dezenas de milhões de pessoas, no mundo centenas de milhões de pessoas, ou bilhões até, né? que não têm acesso a uma habitação decente. Isso é uma burrice econômica, porque isso é muito mais barato você construir essas casas, inclusive dinamizar a economia, né? Certo? do que você financiar todos os problemas que surgem de doenças, de crime, coisas do gênero. Certo? É bom senso. né? Nós temos que enfrentar e não é só construir a casa, né? é construir o bairro, a convivência né? é, da, das pessoas, porque isso gera uma sociedade saudável. Né? É, aqui também é, nós temos uma política de habitação, que é uma coisa, e uma indústria é, da especulação imobiliária, que é outra coisa. Né? Nós somos dominados por gigantes é, de especulação imobiliária, que fazem rios de dinheiro, porque, claro, tem mais população, mais cidades, o preço dos terrenos sobe, eles mamam em cima sem produzir nada. Esse sistema está se deformando, nós temos que voltar a recuperar. E essa recuperação se faz por milhares de cidades, pelo mundo afora, as pessoas resgatam, sabe o que é? Nessa cidade, vamos organizar, vamos aqui limpar o rio, transformar em área de lazer, vamos organizar parques, vamos organizar sistemas públicos de lazer para, para os jovens, enfim. Isso aqui cada cidade pode se organizar e recuperar. Né? Todas essas políticas decentes, digamos assim, têm impacto sobre a segurança. Né? Porque a segurança, uma coisa é o um pequeno crime, né? os roubos, furtos, etc. Isso aqui está diretamente ligado uh, ao uh, sistema de desigualdade que a gente mantém. Certo? Uh, você tem todas as publicidades na, na TV mostrando o, o moleque que tem... um um tênis super chique, a, a moça que tem a blusa super coisa assim, certo? E eles não têm os recursos correspondentes. Empurrar as coisas dessa maneira é até covardia. Isso gera a pequena criminalidade, o que se chama petty crimes em tecnologias internacionais. Isso é problema social. Não adianta você construir mais cadeias, prender mais gente, porque um moleque que furtou uma pequena coisa, passa uh, um tempo na prisão, em convívio com um crime pesado, ele volta ali e você não vai mais segurar ele na vida. Aí sim ele se torna perigoso. A nossa política é burra. Temos que, por exemplo, estudar com a Suécia, que está reduzindo as carceragens de maneira generalizada e, com isso, reduzindo o crime. Né? Agora, tem outra banda que é o crime pesado, o crime uh, organizado. Isso são sistemas planetários e que envolvem o crime de colarinho branco e envolvem, em particular, os sistemas de corrupção. Né? As grandes corporações, só no Brasil, são cerca de 35 bilhões de dólares que fazem em fraude de nota fiscal. Uh, isso dá mais ou menos 2% do PIB, né? vai ser mais ou menos 130 bilhões de reais. Comparem isso com a criminalidade dos moleques que, que furtam os carros, isso não tem nada a ver. E ninguém vai atrás deles. Né? Então, na realidade, nós temos que ir uh, Atrás é da grande corrupção, dos grandes sistemas de desvio de dinheiro, não no sistema que se adotou no Brasil, em que você usa o pretexto de combater a corrupção para favorecer grupos políticos diferentes, mas sim realmente criar uma sociedade mais saudável. Né? Gente, eu enumerei aqui seis áreas. Né? É, saúde, é, educação, cultura, lazer, esporte, habitação, segurança. É a quarta área. Então, a gente chega, e esse livrinho ajudar vocês na, na leitura vai ajudar muito. Então, na realidade, a gente entende o seguinte, tem uma área produtiva, empresas, tudo, mecanismo de mercado, ok. Temos as infraestruturas, né, que conectam essas empresas, estradas, tudo isso, né, sistemas energéticos, água tal, e tal. Isso, isso é o um sistema público de planejamento, com bons técnicos que tem que organizar, e para isso temos que ter financiamento público. Né. As duas áreas funcionam, em particular a área empresarial, com intermediários. Intermediários financeiros, comerciais, jurídicos, né? essas áreas são importantes com intermediários, mas intermediários ajudando a fazer as coisas e não atrapalhando para cobrar pedágio. Né? E uma quarta área, que é o investimento nas pessoas. Se você não investe nas pessoas... Nenhuma das outras grandes áreas vai funcionar. Pensem no Japão. Né? O Japão entra na era moderna com a Revolução dos Meiji em 1868 e em 1900 já não tem analfabetos. Eles se concentraram, investindo nas pessoas muito mais do que na bobagem imensa que a gente falou no Brasil. Primeiro é, faz crescer o bolo e depois distribui. Né? Nós temos que buscar sistemas equilibrados. Pegue a leitura desse livro, esse livro ajuda muito a você a entender, digamos, a baixar para o chão em termos econômicos e entender como isso, né, transformado em quatro áreas e em 20 setores, a gente começa a entender por que, que nós precisamos, não de gritarias ideológicas, privatiza, estatiza, coisa do gênero, mas pensar numa economia mista hoje complexa demais para ser administrada só com visões ideológicas. Temos que ter uma abordagem técnica e soluções diferenciadas e adequadas para os diversos setores. Boas leituras e agradeço muito a sua participação nessa discussão, nesse curso.